Olá! Este é o canal Prevência, Saúde e Segurança no Trabalho. Aqui você encontra informações sobre prevenção de acidentes, promoção da saúde e do bem-estar no trabalho. Conheça nossas coleções como Normas na Íntegra, questões comentadas para concursos públicos, playlists especialmente desenvolvidas para trazer o que é de melhor para você. Prevência SST está presente no Google+, no Twitter, no Facebook, no SoundCloud e no Blogger. Inscreva-se, favorite, compartilhe!